Ah, mas eu queria o proteção de preço. Quantas vezes você usou o proteção de preço? Nunca. Por que, que você quer agora? Ele, ele tem que ser um diferencial na sua vida se você é uma pessoa que pratica isso. Né? Se você não pratica, o Gold é inferior ao Platinum, tá? Muitos é, querem ter um cartão do BRB, acham que o cartão é somente o cartão para usar e ganhar pontos. Ah, mas o cartão do BRB só pontua dois pontos. Tá, vamos lá. Vamos entender direitinho aqui dos cartões do BRB se vale a pena ou não esses cartões na data de hoje ainda, tá? Então vamos lá. Quero começar com vocês por esse cartão Gold, tá? Para vocês saberem aqui. Então, vamos lá, logicamente, se você pegou ele com anuidade vitalícia, é muito melhor para você, né? Mas se você não pegou ele com anuidade vitalícia, acaba que você vai pagar anuidade ou isentar ela através dos gastos mensais, tá? Então, esse cartão que vocês estão vendo aqui na mesa, esse Gold aqui, se eu tivesse com ele ativo, seria essas regras, tá? Visa e Mastercard. É, o limite mínimo dele, só para você saber, o brb implanta nele um limite mínimo agora de mil reais a 25 mil então ou seja um cartão gold com mil a 25 mil é um bom limite para começar o trabalho com o brb tá? e ele está nas principais carteiras digitais do brb que é o samsung pay e apple pay tá? que é onde o brb trabalha com suas carteiras digitais tá bem esse cartão Gold, que é a nova versão, ele tá nesse vertical que vocês estão vendo aí. O meu tá na, na horizontal, mas é a mesma coisa, tá? Esse cartão aí te dá dois acessos à sala VIP do BRB CoWork em Congonhas, mais dois acessos no Rio de Janeiro Santos Dumont e mais dois acessos lá em Brasília, tá? Então quem é Gold tem acesso grátis nas salas VIPs do BRB Congonhas, Rio de Janeiro Santos Dumont e também em Brasília, tá? É, o cartão como eu falei tá nas duas carteiras principais do brb os pontos desse cartão ele é a cada um dólar equivale até um ponto tá então você tem aí um dólar igual a um ponto que é a pontuação do gold que é a versão normal perante o mercado aí tá é, ele te dá um desconto é também progressivo ou seja Conforme você vai gastando com o cartão, você vai matando a anuidade, você vai queimando essa anuidade com o banco. A anuidade é 12 parcelas de 28,50, R$ reais. levando em consideração que é o único cartão Gold do Brasil, que te dá acesso a três modelos de sala VIP no país, a anuidade ela, ela se paga também baseado ao que ele tem de benefício nesse Gold, tá? Tanto no Visa quanto no Master, porque nós não temos no Brasil cartão cartões Gold que permite usar a sala VIP. E o BRB permite você usar a sala de Congonhas, Rio de Janeiro, Santos Dumont e Brasília, tá? Para voos nacionais e internacionais também. É, o limite de 1.000 a 25.000 é um limite legal para a versão de um cartão Gold, tá? É, até quatro cartões adicionais, agora era até 8, agora é até quatro, tá? E você pode ter todos esses conceitos de, de crédito com o BRB. A isenção do speeding, que é o fator de, de isenção, seria assim: é, se você gastar entre 2.400 a R$ 2.899, você isenta 25%. Se você gastar entre R$ 2.900 a R$ 3.900, ele isenta é, 50%. De R$ 3.900 a R$ 4.400, ele isenta 75% e a partir de 4.400 ele entra 100% anuidade tá então esse é o conceito desse cartão gold do brb além de todos os benefícios da bandeira mastercard gold e visa gold para que você saiba hoje no brasil o proteção de preço só existe em dois cartões o mastercard gold e o visa gold ou seja só existem seis cartões no brasil que mantiveram o proteção de preço e o BRB Mastercard Gold e Visa Gold são um deles. Então, caso você queira ter um proteção de preço ainda funcionando, o Visa Gold do BRB e o Mastercard Gold do BRB continua com a proteção de preço, tá? Então, é um cartão que traz vantagens para o mercado ainda. Mastercard Gold, Visa Gold, tá? E você podendo isentar a anuidade ou transformar os pontos em cashback a partir de 3 mil pontos. Você já pode transformar em dinheiro na fatura. Então a validade desse cartão foi como eu mostrei lá no início do programa aqui no, no nosso blog. Então caso você queira é, ter informações é, sobre o blog, você vai clicar aqui, ó, alta renda blog, alta renda blog e na primeira imagem que vai aparecer de, de, de, de anúncios vai sair aqui sobre o peça o cartão é o curta aí tá e aí você vai ver lá quanto você vai ganhar de cashback na a validade na verdade o cartão nacional não pontua o gold é, ele pontua um ponto e ele tem a validade de 24 meses né então ó, só para vocês terem noção e quanto que vai dar em cashback esse dinheiro aí só para você saber 3 mil pontos é 45 reais sessenta e assim a conversão em dinheiro na fatura então 30 mil pontos é 600 reais tá 30 mil pontos é 600 reais então é, você pode fazer o dinheiro faz, cair nessa fatura também é uma opção tá para vocês aí beleza show então o Gold do BRB e o Mastercard Gold você teria esses benefícios que eu acabei de falar para você além de ter a a opção de ter o proteção de preço no Visa Gold e Mastercard Gold, tá? Então seriam essas duas possibilidades que você teria aí com esse cartão, tá? Na versão Platinum, na versão Platinum do BrB, é, tem a Visa e Master. A, o limite é, o limite mínimo dele é dois mil reais e não existe um limite pré definido por o máximo. Tá? então por exemplo é, você vai poder ver hoje no mercado um cliente com Platinum com 200 mil como aconteceu aqui no canal nosso um membro com 180 mil reais no Platinum. Quando eu vi isso eu fiz assim ó tonho, né então acontece de ter pessoas que não quer ter um cartão Black que não quer enfim existe pessoas assim infelizmente é, ou felizmente porque nós temos que respeitar a opinião de todo mundo. Tem pessoas que não, não querem ter cartão black, porque acham que é muito arriscado. Então acaba tendo um cartão desse daqui. Prefere ter esse cartão que tem um black, porque acha arriscado. E prefere ter um cartão Platinum do que ter um cartão black. Tá? Então, como existe pessoas assim, é, pode acontecer. No nosso canal tinha um membro com 180 mil reais no Platinum. Tá? E as carteiras Apple Pay e Samsung Pay também prevalece ao cartão Master e Visa, tá? Bem, a sala VIP aqui também exerce a função quatro acessos à sala VIP do BRB Cowork, quatro acessos à sala VIP do BRB Cowork Rio de Janeiro Santos Dumont, e também em Brasília e também Internacional e também estacionamento coberto grátis, tá? O cartão te dá a cada um dólar até 1.5 pontos, ou seja para você saber qual é a versão a verdadeira pontuação do cartão você vai clicar no link curta aí e aí em curta aí você vai vir aqui ó na opção desse menu aqui ó sobre o, prog o programa ou o regulamento tá então você vai clicar aqui vai abrir para você o regulamento e sobre o programa do curta aí tá pontuação boa até 1.5 é, para um cartão Platinum como esse show de bola tá e só para que você saiba, é, é um cartão que hoje no mercado se diferencia dos cartões que nós temos hoje. Então se nós compararmos esse Platinum com outros cartões Platinum, esse do BRB ainda ele sai na frente de outros cartões, porque ele te dá acesso também à sala VIP, como acontece com o Gold do BRB. Tá? Então a anuidade não é boa, é uma anuidade cara, 12 de 41,25% é o limite mínimo é de dois mil, ao máximo o céu é o infinito tá eu não acredito eu leandro não acredito que exista um cartão plátino com limite maior que um milhão não acredito nisso tá Para mim o bloqueio se dá a um milhão tá mas aqui tá falando que é o céu é infinito então vamos carregar essa informação até quatro adicionais e pontos curta aí 1.5 todos esses benefícios aqui que você está vendo aí e também o speeding de isenção de anuidade desse cartão se dá entre 25 50, 75 e 100%, sendo 25 para 25% para gastar 3.400 a 3.900, 50% speeding de 3.900 a 4.400, 4.400 a 5.800, 5.900, 75% e a partir de 5.900 100% a isenção, ou seja, você viu que o Gold tem um nível para isentar 100%, o Platinum, outro nível. Para você não me perguntar, Leandro, vale a pena eu ficar com Gold ou com Platinum? A sua dúvida se dá a anuidade. Então, para você ter uma noção, é, você tem que tirar, como por exemplo, separar o que é bom de um e o bom do outro. Se você busca proteção de preço, é pontuação de um ponto. E sala VIP, o Gold te atende. Se você busca pontuação maior e sala VIP, o Platinum seria o melhor. Ah, mas eu gasto 3 mil por mês. Gold, foca no Gold. Eu gasto 6 mil por mês. Foca no Platinum. Beleza, Gold, Platinum. Show. Ah, mas eu queria o Proteção de Preço. Quantas vezes você usou o Proteção de Preço? Nunca. Por que você quer agora?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 de Platinum Car, os quatro empatam, tá? Então, assim a nomenclatura do cartão também se eleva ao seu nível de conhecimento, tá? Então, entender isso também é interessante, tá? Então, o Platinum já não tem proteção de preço, nem Master, nem Visa, e o Mastercard Platinum não tem garantia estendida, então, é um problema para quem tem esse cartão na versão Platinum. Porque o Platinum também não tem garantia estendida. Então o Visa Platinum é melhor que o Mastercard Platinum. Tá? E os conceitos da Visa também são melhores que da Mastercard. Então se for pedir um Platinum, procure o Visa, que o Visa é melhor. Tá? Só para vocês terem ideia aí desses dois cartões focando aqui no Platinum. Tá? Agora o cartão é, Visa ou Mastercard carrega um outro conceito. O Visa, para quem não sabe, nós temos aqui o Visa Infinity e o Mastercard Black. Esses dois cartões são, para mim, Leandro, é, o, pela, un, pela primeira vez na, na minha vida de cartões Black Infinity, foi a única vez na minha vida que na minhas carteiras eu deixava esse cartão, esse cartão, esses dois, né? Esses dois na minha carteira. Para mim, na época. Esses dois cartões eram os mais bonitos cartões que nós tínhamos no mercado. E eu fazia questão de deixar esses dois cartões na minha carteira nas primeiras. Quando eu abria a carteira eu via esses dois cartões. Que é, era lindo demais. Né? Hoje eu não tenho mais esses cartões, estão cancelados e dá upgrade ao Dux. Né? Mas para mim esses dois era a coisa mais linda que eu tinha. E a dupla do BRB, Master e Visa, para mim era o top. Né? E muitos têm esse cartão hoje e não sabem o tanto de benefícios que esses dois cartões têm, comparado a grandes instituições financeiras. E se você tem o perfil de gastar X valor por mês, você nem pagar anuidade, você paga. E se você comprou ele com aquela isenção vitalícia, show de bola, continuam os mesmos benefícios. Os mesmos benefícios. Tá? Então vamos lá. Esse cartão Visa, ele tem na bandeira Visa e Mastercard, tá? E o limite mínimo para esses dois cartões Master e Visa, Black e é 15 mil reais. E o limite e o limite máximo não existe. Eu, Leandro, não acredito que exista clientes com mais de um milhão de limite, tá? Mas como aqui fala que não existe teto máximo, então eu eu acredito o seguinte se abrir o segmento private e o cara colocar lá 5 milhões eu duvido que vai dar um cartão com 500 mil 5 milhões 1 um milhão 2 milhões então nesse, nesse caso sim eu acredito tá para agência física eu, eu não acredito nisso não eu tá a carteira digital do visa Infinite está voltada ao samsung pay tá agora em julho será liberado apple pay tá então agora em junho, perdão, é, mais tardar julho, será liberado Apple Pay para todos os cartões do BRB. Então a partir do dia 7 de junho a julho, nós teremos aí carteiras digitais Apple Pay disponíveis em todos os cartões do BRB, tá? O Visa Dux, Eurobike, Visa Infinite na Apple Pay, tá bom? Show? Maravilha?